A escola vai chamar. divino, entidade sagrada e angelical, uou, em uma só voz, uou, eu canto um gesto de amor, eu clamo essa virtude que trago no coração. glória divino, entidade sagrada e angelical uba, uba, Em uma uba, só uba. voz Superação ah! iguais, iguais. ser de...